Bom dia, boa tarde, boa noite, saúdo o meu irmão com a paz e a graça de Deus. Trago hoje mais um devocional para os nossos corações com o tema porque para nos tornarmos conscientes de Deus em nós primeiro dependemos da convicção em nosso coração de que Jesus Cristo é o Filho de Deus. porque que uma coisa eh, tem a ver com a outra? Por que nós temos que, primeiro, termos em nosso coração a convicção de que Jesus Cristo é o Filho de Deus para que, então, possamos nos tornar conscientes de Deus dentro de nós, de Deus em nós. Antes de começarmos, este tema, este devocional, esta palavra amiga para o nosso coração, eu peço ao meu irmão, peço à minha irmã que, que clique ali no sininho, né? é, subscreva-se ao nosso canal para que o YouTube possa, assim, te notificar quando tivermos vídeos novos aqui no canal, assim como também poderá ajudar o canal a crescer para honra e glória do nome de Deus. Jesus Cristo, além de ser o Filho de Deus e além de ser a palavra de Deus, ele também representa a ideia de Deus, do homem perfeito em expressão. Jesus Cristo, além de ser o Filho e a palavra de Deus, ele também é a ideia também representa a ideia de um homem perfeito em expressão, um homem perfeito que Deus quer para ti, para mim e para todos que receberam Jesus como Senhor e Salvador. Jesus Cristo passa a ser o nosso modelo que Deus nos dá para que a gente manifeste uh, manifeste a ideia do homem perfeito, mas através de Jesus Cristo. Cristo. Por isso que é importante estudarmos a palavra de Deus, é importante estudarmos a vida de Jesus Cristo para entendermos e compreendermos, então, uh, Cristo na sua mais ampla expressão. Ou seja, Cristo é a ideia perfeita do homem, o verdadeiro eu de todos os homens que o receberam como Senhor e Salvador. À medida que aceitamos, e recebemos Cristo como o verdadeiro eu de todos os homens, nossa compreensão espiritual é despertada para ver o verdadeiro eu perfeito nos outros e em nós mesmos. Ver o verdadeiro eu espiritual e perfeito nos outros e a nós mesmos nos ajuda a nos tornarmos conscientes de Deus em nós. Nós precisamos de receber Jesus como Senhor e Salvador. Jesus, Receber Jesus como Senhor e Salvador é receber a palavra de Deus em nossas vidas, é receber o Filho de Deus em nossas vidas. Nós fomos feitos filhos de Deus através de Jesus Cristo, nós fomos, fomos feitos justiça de Deus em Cristo Jesus, nós fomos perdoados eh, de todos os nossos pecados em Cristo Jesus, e quando nós recebemos esta convicção em nosso coração, então eh, passamos ou isso nos ajuda a nos tornarmos conscientes de Deus em nós. É assim que as coisas acontecem. Primeiro, eh, nós dependemos da convicção do nosso coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus. No livro de Romanos, capítulo 10, versículo 9, é o versículo 10 que se com o coração, diz assim, que se com o coração você crer para a justiça e com a sua boca você confessar que Jesus Cristo é Senhor, então você será salvo. É, é em nosso coração primeiro que temos que temos que ter a convicção de que Jesus Cristo é o Filho de Deus e uma vez então o nosso coração tendo esta convicção então é muito mais fácil nos tornarmos conscientes eh, de Deus em nós meu irmão e minha irmã esta palavra amiga que eu trouxe para todos vocês hoje espero que ela tenha te ajudado, te abençoado, despertado alguma coisa aí no seu coração. Até mais logo, até mais amanhã, se Deus quiser. Shalom.